Ô, Maurício, bom dia, aí, ó, ele tá cavando aqui, ó, pedrona boa aí, ó. Ó, deu uns faguzinhos por cima, diz ele. Você aqui, quando chegou no filão lá, não parou, nem foi mais. Aí, assim, ó, buraco aí, ó. Não deve ver muito bem, não, ó. Tá fundo, hein. 6 metros. 6 metros, Aí, todas essas pedras aqui pra tirar de lá, Aí, essas pedras. Ô oh, Maurício, aqui, aí ó Ele tá cavando aqui, ó Pedrona boa aí, ó Deu uns faguzinhos por cima, diz ele Você aqui quando chegou no filão lá, não parou, nem foi mais Aí, ó, buraco aí, ó não Dá de ver muito bem não, ó Tá fundo, hein 6 metros, Seis metros. Aí, pera, aqui pra tirar de nada, aí, essas pedras aqui, pra tirar a fina Aí, essas pedras Fagoio. Ô o Maurício nesse barranco de rio aqui é tudo fagulho. O homem tava falando aqui ó, o vem de cima, vem indo, vem indo, cai lá, vai lá, vai lá na minha casa, lá, lá na cachoeira que eu te mostrei os vídeos, as fotos. É que tá o um buraco perto aqui ó. Puxa, puxa, puxa, alguma vez aqui pro perno descascar, né? No final atravessa o rio ó, aí some.